A direção dura de novo para trazer aí. Quando trouxe a mesma mangueira estourada de novo, uhum. aí eu peguei, tirei a bandeira, foi lá onde eu comprei, para conseguir fazer a garantia para mim, botei para ele outra. Estourou de novo, eu falei, ah, cara, agora você manda ver, porque isso aí não, não é problema de mangueira. Três vezes, é do teu carro original, o carro está um pouco comprou zero carro, uhum. mais duas estourou no mesmo lugar, dá vazamento na conexão. Aí levou em Caxias na GM, que GMC, na entrada de Caxias, fez de novo, estourou de novo. Falou, ah, cara, o problema aí não é mangueira, tem que ver bomba, tem que ver carga, alguma coisa está travando, está subindo muita pressão. E, o que, que poderia ser isso? Estourou na mangueira de alta direta, então leva o sistema, todo novo, caixa nova, tudo zero. E zero a direção? Pode se estourar, dava macia. não, Normal, normal. Não, não. Não, não. O fato dele não se fazer ele quando me falou isso. Mas o fato de uma pessoa só o jogo até o final, tipo uma garagem pequena, e pode. ficar pode contribuir para isso? Pode. Pode. Porque pode. se ele tem uma garagem pequena, entendeu? E pode não, não, não somente a mangueira, pode estourar a casca, o arretentor, pode estourar o retentor da bomba. Né? Se ficar segurando ali, porque a recomendação não é para todos os um montadores. Nem para todos os carros, daquela montadora. Me parece que a Fiat e a volta apenas traz do um manual, um manual do carro, dizendo que não pode passar de 5 segundos no fim de cada lado. Cada curso. Se curou ali, se passar de 5 segundos, está sujeito a estourar alguma coisa. Pode estourar alguma coisa a qualquer momento. Então, o que acontece? Essa coisa de pressão. Né? É uma coisa que a gente deve estar bastante atento. É... Inclusive... Tendo o mínimo possível de... De mecanismo uma maneira de fazer um teste. Igual que eu utilizo lá. É, é simples, barato de fazer demais. Muito baratinho. E ó, ajuda muito. Que é o que É um adornozinho com um pedaço de mangueira. Que é, geralmente ele é universal, tem o é conector. Ele vai para quase todos os tipos de bomba, quase com menos do Honda e, e algumas outras aí, de, outro poder, de outra marca. É, coloca ali, funciona o carro, deu aquela pressão, mantendo, senão está boa. É, deu aquela pressão e caiu, tem um problema. Não, mas coloca tá onde na é bomba? Coloca na, na saída. Tira, desconecta a mangueira de pressão normal do carro, coloca aqui na saída. Ah, ah não, entendi, mas aí no caso vai ficar. A bomba mandando só para a mangueira do anônimo. Isso. Mas não estraga, na bomba. não? Não, Pou, pouco segundos para eu ia fazer isso. Tipo assim, uns 20 segundos, né? O carro tem que circular, né? Tem que é. circular. Mas uns 20, 15 segundos, é rápido, né? É, rápido, deve ser rápido. é rápido. a, a é Isso, porque não passa de 110. Então é onde que dá para TV. Mas agora, se não chegar nem a 50, 40, aí pode a mão bomba, trocar bomba, que é bom. É porque, porque, assim, pensando assim, né? Se o circuito todo trabalhando, ela tem que ter lá 100, 110 de pressão, uhum. com o manômetro, né? Ela vai estar empurrando e não vai estar circulando, você era é para a pressão ficar maior ainda, né? Porque ela está tá chegando no ponto final dela e não está circulando. Ela está puxando o óleo e não está conseguindo mandar. Uhum. E dá uma pressão para aumentar. Se mesmo assim essa pressão mantém ou cai, está na hora que é boa. Está na cara que tá bom, é bom. Isso. Não. E essa tá, tá, tá, Ou né? cai ou já começa baixo. Entendi. Pode começar baixo. Porque essa coisa de cair é porque vai esquentando, esquentando, vai caindo, caindo. É o caso que eu falei do desgaste que em alta, ele funciona um pouquinho é, mais embaixo não. Né? Então o que acontece? É, é, é uma maneira de fazer um diagnóstico rápido, muito eficiente, né? mas que não, é, não resolve tudo não. Não resolve tudo não. Mas, mas nesse ah. caso, se o cliente não rodou esse se ele não, não tem garagem pequena que fica segurando o até final, Teria que fazer um teste desse para ver né? se. Um mesmo sendo um carro novo com 50 mil km rodados, eu poderia ter um problema na bomba, né? Sim. É, é difícil encontrar, mas acontece. É, mas é, é menos provável. Por quê? Porque a bomba, ela dificilmente ela altera, a, tem alguma coisa que faça ela alterar demais a pressão. Entendeu? É, é, é o contrário, é mais Forra, ah, mas pode né? então, é então. ser caixa também? Pode ser caixa. E então pimenta? no é do conjunto da bomba né? Que as canaletas do de passa aqui, é muito pequena aqui. Eu já peguei carro com um pedaço de, de retentor. Vem da caixa anel, o anelzinho, ringue. Tanto quais se for algum dos fundos ali. Hum. Aí, por um lado da direção, pro outro lado não. Um lado fica macia, outro lado fica dura. Você não pode condenar a bomba também. Ele não está recebendo Sim. o óleo necessário, ela não possa fazer a pressão. A alimentação, a alimentação também é muito importante. Tem que corrigir tudo. A alimentação, a, a ida, a quantidade de óleo que vai para a bomba, né, que acaba de é entrada aqui, e a é entrada e a é saída. Então, quer dizer, tem que verificar muito, porque uma mangueira de baixa qualidade, uma mangueira que não é para quilo, por exemplo, pode acontecer de ela, por dentro dela, de de de fechar. Ela fecha por dentro, mas não abre para fora, fica a coisa inchada. Mas para dentro ela fecha e, e a passagem é mínima ali possível. Mas, mas no caso de ser um problema de caixa com entupimento, ficaria assim: a princípio, um dia é um negócio difícil sabe? se, Sim. porque se não está retornando óleo, a bomba não tem o que se alimentar, então ela vai mandar pouco. Mandando um pouco tem pouca pressão, certo? Mas e se a gente pegasse a alimentação ali? Colocasse tipo assim, uma borbona com dois litros de óleo Olha o meu pensamento uhum. E alimentasse ela, até de cabeça para baixo assim, o óleo o óleo já tem uma pressãozinha uhum. E ligasse uma manômetro ah mas também? Não, tem que ser saída pra... não, não, eu não quero no caso que a entrada ah, Você pode perceber, o jeito de usar perceber eu. é te desconectando Caiu esse negócio aí tá. assim, não, não, não É, quando você perceber a entrada, você percebe mais é Retirando a mangueira, vendo a quantidade que está saindo ali, é a mangueira né? Olhando, visualizando o tipo da mangueira, se ela está muito mole, se ela está dura. Então são coisas assim que fora do normal, é, já pode ir trocando, e é barato de trocar, né? E, ao invés de trocar de peça ou mexer na caixa. Entendi. Mas no caso, no caso do essa aí é a que vem do reservatório, né? É, a que vem do reservatório. <risos> e a tem... a O retorno é, não, é não, a parte. O retorno é outra não, coisa. coisa. O que alimenta? É, é alimentar, é mas é, o que alimenta tá saindo é o reservatório. É vem do reservatório, vem ah, aqui, ó. só que aqui ó. É de só, de só o que retorna aqui, não faz diferença aqui. Só faz diferença se não retornar. Se não houver a hora aqui. Se tiver saindo em outro lugar. Ah, agora entendi. É a é mesma retorno. pressão que vem do retorno de baixo aí é a mesma que sai aqui. Quase! A de retorno é um. Em 15 bar, e aqui a de alimentação é 5 bar. Né? Um exemplo, né? igual aqui será que você vai perceber que tem um redutor. Aqui o, nesse exemplo do dos da tem um redutor de pressão ou um redutor de vazão que aumenta um pouquinho a pressão. Então, isso aqui geralmente é até. É, aqui ó, é, geralmente dá até problema no filtro que vem aqui dentro. Mas aqui a gente tem que ir por parte, porque senão a gente vai acuperar as coisas. Então é onde que a gente vai falar sobre isso aqui. Eu também como olho, é como o óleo é cabuloso é cabuloso no sentido, assim, é, de você de deixar passar batido esse tipo de defeito que dá, principalmente nesse da e nesse do, da Ford, certo? Então, é, é, conseguimos aqui, a gente vai analisar agora estávamos aqui na, nessa parte de componentes, né? direção hidráulica, tipo pião e cremaleira que é o tipo que a gente está estudando. É esse formato de, de caixa de direção, pião e cremaleira né? página, página 20. E aí já tem um desenho aqui de uma caixa de direção da Ford, que é essa daqui, ó. eu tinha só essa carcaça lá, que eu cortei inclusive, para fazer que ela... ela Sofreu uma, um desgaste por dentro, Eterno. interno, que foi o que quê? Alguém tentou reparar ela há algum tempo e reparou mal, estragou a boa caixa por dentro. Acontece muito disso, O camarada usar a ferramenta inadequada, usar uma coisa, forçar demais sair de um inventor de outra coisa, e riscar por dentro, riscou aqui a parte do cilindro, né? Que é a parte aqui da, da, da carcaça por dentro aqui. De... Riscou aqui, ou riscou aqui no sanquinho aqui, a carcaça, qualquer risco, um fio barbante, por exemplo. Acabou. Tá né? Acabou, pode jogar fora. Porque não tem como recuperar. Ali sempre vai dar problema, sempre vai dar uma diferença. Então, ou calmo, ou duro para um lado ou um para o outro, alguma coisa sempre vai fazer. Ou até mesmo vai vazar. Ou até mesmo não pode passar a vazar. Porque vazar para dentro, no caso pular aqui de cama para cama. Se a delta tá partindo arriscado, a pressão vai é puro para uma para outra. Então e aí, é útil. Mais ou menos qual o sintoma que dá no volante quando isso acontece? Aí o sintoma que dá é da direção pura. Ou no meio, ou só para direita, ou só para esquerda. Ou tipo assim, é, tamor tá e endurece. Você vai sentindo que vai endurecendo. Um gera uma resistência no outro, é, porque aí é a razão. Não um, está um segurando de fato a pressão. Pode acontecer aqui ou pode acontecer aqui no curvo de válvula. É. Então é onde que esse tipo de problema geralmente por, é, por último, é, a última pessoa que tem um motor, Não montou os critérios que tem, que exige mínimo possível que é, é de não deixar danificar, de de acontecer nada por dentro. Peça. Olha, a caixa da Ford tá um negócio de, assim... É música branca né, que fala, fala também. É. <risos> então o que acontece? Essa música branca não conhece. É. Pois é, é um jogador ver, que fala que é um poço raro. Ah, raro. Mas de, de Ford. Fiesta ou x Ah, tá. Já no carro também. Mas de carro também compartilha também. Mas ah, tá difícil de, de ter carro? Tá difícil conseguir até nova. Até nova é difícil de conseguir. ferro velho então não é coisa rara, é bom ou caixa? Muito mais caixa. Então onde tiver, apareceu lá, segura. Aqui a gente paga entre 50 e 100 reais o máximo para, um, para uma na carcaça. Porque para revisar, né? Mas, mas na casa da casa já vem com o peão